Muito bem, gente. Muito bem. Estamos chegando por aqui mais uma vez. Um abraço aí para você que acompanha aí meu trabalho através aí do nosso canal, né? Um abraço aí para todos os clientes da Rede Saudade do Sertão. A você aí que acompanha o trabalho do professor, aí um abraço para você também, tá bom? Muito bem. Hoje eu, eu venho até aqui para explicar para você. É, só que para isso você precisa ter uma internet muito boa, né? É, não vai confundir as coisas, você vai, vai tentar fazer isso aqui com uma, uma internet via rádio ou, ou uma internet meia ruim das pernas é, que para transmissão de rádio não, não, não, não pode ser aquela internetzinha que você usa aí dentro de casa aquela internetzinha pangaré que não dá conta de nada né no mínimo aí você precisa de uns 200 a 300 megas para fazer esse tipo de coisa que eu vou te ensinar hoje é, o que, que é que você vai ensinar? É, quando você for fazer uma transmissão ao vivo aí do seu estúdio você tem é, mais do que uma opção para configurar Ou seja, você, do teu computador você pode transmitir para duas rádios de uma vez Eu não vou falar três, tem condições até de transmitir para três Mas dificilmente alguém tem uma internet boa o suficiente Depois começa a travar, o pessoal vai falar que é eu, né? Aí não tem cabimento Então vamos lá, né? Vamos te mostrar, é, mostrar para você aí como é que se faz essa configuração É com Inamps mesmo, né? É com Inamps mesmo eu gostaria de ter. Eu, eu ensino o pessoal a configurar tantas coisas, né? E o meu retorno mesmo, não consigo arrumar isso aqui nunca na minha vida. Está sempre aí em falha, viu? Algumas pessoas falam que dizem que é o meu ouvido, tá surdo, né? É o ouvido da mãe de quem fala. É. <risos> Ei, ai, ai, vamos lá. É, deixa eu ver aqui. É, vamos lá, vamos começar pelo Inamps. É, vamos configurar o InampS. Para você transmitir para duas rádios ao mesmo tempo. Ou seja, eu vou pegar a conta aqui da minha rádio da Saudade do Sertão e, e vou configurar ela é, também junto com a Recanto Caipira. Ó, presta atenção aí. Primeiro vamos, vamos abrir o tocador, né? É, eu, eu vou ter que tirar a rádio fora um pouquinho do ar, né? É, senão vai complicar para mim. Não, Deixa eu ver aqui. Não, eu vou apenas, eu vou apenas ligar. É, o que, que eu faço aqui? eu estou gravando né, mas vou ter que tirar a rádio do ar não não vai ter jeito não né é o pessoal que estiver aí no ar vai me desculpar gente então você que tem o Inamps aí configuradinho você que principalmente você que trabalha comigo já já conhece o nosso sistema é, dessa maneira aqui né por exemplo você vai você vai entrar ao vivo é claro né primeiro é, você já está acostumado você já está acostumado a entrar ao vivo ó então vamos lá vamos clicar no Zara Vamos interromper o mínimo possível. A história do é um negócio aí, né? Eita, ei, cadê a minha voz, rapaz? Pelo amor de Deus, o ruim com isso aqui. Eu enganado, seu. É, tem de baixar aqui também, né? É, é, é, é, para aí, senão vai, vai dar problema lá, né? Depois pega direitos autorais, né? É, aí perde todo o meu tempo. Esse negócio de direitos autorais aí também tem hora que eu vou te falar, viu? Isso aí perturba a cabeça dos outros. Vamos lá. É, vamos lá. Vamos tirar fora mesmo. Não vai ter jeito, mas é por pouquinhos minutos aí. É só para acabar a aula. Vamos lá. Você clica no Inups, né? É, para poder configurar. No caso meu aqui, ó. É, vamos ver aqui. Olha lá. Ó, tá vendo aqui? É... O pessoal aí que está me ouvindo aí pela Saudade do Sertão, nós vamos sair fora do ar um pouquinho, viu gente? Ah, vamos sair fora do ar um pouquinho, nós estamos fazendo uma configuração e gravando ao mesmo tempo, né? Ao pessoal da programação da rede Saudade do Sertão, aguarde só um pouquinho, nós vamos voltar rapidinho, né? É, vamos voltar rapidinho aí com a programação no ar normalmente, tá bom? Um abraço a todos. Olha só, para você que está aí pela, é, na videoaula, presta atenção aí, ó. Você sabe que a, a saudade do sertão, ela está aqui, né? No primeiro, né? E geralmente, aqui no segundo, é que eu configurei um negócio aqui. E deixa eu parar isso aqui, tirar né? essa configuração. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos lá, aqui ó. você apertar, eu vou, vou, é, primeiro eu vou tirar essa configuração aqui, que dá para explicar direitinho, senão vai confundir a cabeça de todo mundo, né? Vamos lá. Pronto, eu tirei ali o que estava configurado, vou voltar lá no Inamps agora, tá, vamos lá. Agora só tem a saudade do sertão aí, o pessoal aí nós estamos arrumando aqui, você que está ouvindo a saudade do sertão, aguarda só um pouquinho e vamos voltar ao normal, né? É, vamos lá. Ó o pessoal aí que dá videoaula, presta atenção aí, ó. É, o, o Inamps que você praticamente já tem configurado a sua rádio, ele vai estar tá desse jeito aqui, né? Ele vai estar tá desse jeito. Mas às vezes tem a rádio do Mané, do Joaquim, aquele é, teu amigo lá dos Cafundó do Juda, é, que você fa até fala pra você, ó, você podia entrar com o teu programa aí através da minha e tal. Ele vai dar o IP da dele e você vai configurar para transmitir na sua e na dele, tudo ao mesmo tempo. Presta atenção aí como é que você vai fazer, ó, Você vai clicar aqui nessa, nesse segundo, ó. Ó, clicou aqui é, primeiro você faz certo aqui Eu fiz errado, ó Presta atenção, primeiro você faz isso aqui Ó Clica aqui no segundo, né? Pronto, agora você volta aqui Agora vamos configurar aqui O segundo IP, né? É, vamos configurar o segundo IP Eu vou lá no stream da Da minha rádio Recanto Caipira Olha aqui Eu vou pegar primeiro a senha Igual eu fiz com a outra, não tem diferença nenhuma, gente. É, Não tem diferença nenhuma, a configuração é a mesma. Simplesmente você vai mudar de canal. Olha aqui, ó. Você vai clicar aqui, colar a senha ali. Aqui você vai pegar a porta. Tá vendo, ó. Vai colocar a porta aqui. E lá em cima, evidentemente, você vai vir aqui, ó, informações. Aqui você vai pegar esse endereço aqui, ó. Tem gente que pega o de baixo, tá errado. É, tá errado. Se você pegar o de baixo, não vai funcionar, depois você vai vir me reclamar pra mim, né? Mas aí você vai levar o teu, né? É, porque isso aí foi falta de atenção, entendeu? Olha aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Ó. Pronto, aí configurando aqui o segundo, né, aí vamos fechar aqui, ó, vamos fechar aqui, né. E na hora que você abrir o Inamps, olha o que vai acontecer, ó. Olha o que vai acontecer, olha ah lá, ó, está transmitindo aí pra, pela Rádio Saudade do Sertão, o número 1, um, né, é, todos estão vendo aqui. E o número dois, pela Recanto Caipira. Um abraço aí para você pela Recanto Caipira agora, né? Nós estamos apenas fazendo um teste, estamos interrompendo a sua programação, mas dois minutinhos estará, estarão, estarão de volta no ar novamente com as suas, os seus modãos aí, a moda antiga, tá bom? Um abraço para o Brasil e o mundo, que eu tenho certeza que essa, essa emissora, ela é muito ouvida aí pelo Brasil afora, inclusive alguns países do mundo, tá bom? Muito bem! Tá vendo aí, gente? para você é fazer essa configuração, para você transmitir em duas rádios, tudo ao mesmo tempo. É, você gostou? Eu também gostei, viu? É, não se esqueça de se inscrever no canal, se você não for inscrito, se inscreva e passe, compartilhe com seus amigos, aqueles donos de rádio, aqueles, aquele pessoal que mexe aí com a nossa área, nós estamos à disposição, né? É, esse cabinho aqui parece estar dando uma falinha, deixa eu dar só uma conferida nesse microfone, tchau! É isso, é, deu uma falhadinha, mas parece que deu uma melhoradinha agora Vamos que vamos, né? É, vamos que vamos, vamos soltar a transmissão das rádios é, Vamos soltar as transmissões aí, porque estamos impedindo aí é, a programação Mas espera aí, só um, só um momentinho, é para você que é, acompanha nossas videoaulas Você que precisa de um stream de rádio, preste atenção aí, ó você que precisa de um stream de rádio, não sai caçando por aí não. É, inclusive tem muitas empresas que fornecem stream de rádio. e tem uma péssima qualidade, é um péssimo atendimento. É, você é, é muito mal atendido, você compra o stream, recebe o código, ninguém te atende, ninguém te dá atenção. É só você entrar em contato com o professor Boina. Nós temos aí o stream para você. É, por apenas R$ reais. Temos aí prestação de serviço, né? é, nós prestamos aí assistência para você quando necessário. E também te damos aí a atenção necessária para você, pois o cliente é sempre em primeiro lugar, né? É, temos de valorizar o pessoal que trabalha conosco, é, para que possamos aí estar tá sempre saindo na frente pelo Brasil afora, tá bom? www.radiosaudadosertão.net Eu estou de segunda a sexta, das 7 às oito e cinquenta da manhã E também a Recanto Caipira, que está aí nos, é, nos ouvindo agora, né? É, Julinho Riger lá de Cravinhos, né? Acho que das três da tarde em diante ele está ao vivo aí por essa emissora. Um forte abraço do Professor Boina e até a próxima vídeo aula, gente. Tchau, tchau, gente.